tá, a Centraliza é uma plataforma que eu super recomendo tá cara muito boa muito top eu tô utilizando né comecei a utilizar em 2020 que eu usei um tempo é, vou ter agora a utilizar porque pô é muito boa você tiver essa necessidade eu super recomendo para você também tá acessando também conhecer a plataforma vou deixar aqui no primeiro link aqui abaixo do vídeo tá para você tá conhecendo melhor sobre a plataforma tá da centraliza cara muito top excelente super recomendo para quem quer começar como afiliado nossa muito top tá tem tudo que você precisa aqui dentro para você gerar os seus primeiros ganhos aí na internet beleza então tem muita relação Bora para nosso conteúdo aqui tá bom gente mas antes de tudo peço que você já desce aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixe seu like no seu comentário e também não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando o, o youtube esse vídeo, tá? E é lança, quando eu lançar esse vídeo, na verdade, ok? O YouTube poder te notificar, muito importante, tá bom? Então mantenha sempre o sininho ativado, que isso vai me ajudar demais, tá bom? Com a entrega aí dos vídeos para vocês, beleza? Então assim, tem muita tem muita enrolação, embora para os conteúdos eu gosto de poder agregar para você. Bora? Bom, beleza, gente. Então é o seguinte aqui, tá? O processo é bem simples, ok? É, já deixa para você que já fiz um vídeo, tá? Inclusive você é, ensinando você a trazer o teu domínio, ok, para dentro da Centralize. Vou deixar passar aqui no card para você esse vídeo, tá para você não perder, certo? E aqui nesse vídeo aqui eu vou te ensinar você como verificar o domínio, ok, na Centralize, certo? Então você já pode ver aqui, tá ó? Já temos aqui o nosso, o nosso domínio, tá aqui, tá o portal maisde.com, okay? que é um domínio que eu é, que eu subi para cá para dentro, pra dentro da, da Centralize, correto? E aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse domínio aqui, tá? Você vai pegar ele, ó, você vai copiar esse domínio, certo? Copia ele, tá? Que é o teu domínio aqui, beleza? E você vai no teu gerenciador de negócio. Você vai vir aqui no teu gerenciador de negócio, tá? Você vai vir aqui, ó, em segurança da marca, domínios, certo? Então, ó, você vai vir aqui ao caminho, ó, ao caminho, tá? Muitas das pessoas se confundem, tá? Vem aqui em configurações do negócio, tá eu vou fazer junto com você geralmente vai aparecer para você essa essa parte aqui tá mas você vai rolar aqui embaixo ó não tem problema você vai rolar aqui embaixo a segurança da marca clique e domínios certo aqui você pode ter que ter alguns domínios aqui que tá aqui já também meu já verificado vou até remover esse domínio aqui que tá... que não estou usando ele e vamos ver o domínio aqui beleza perfeito galera bom aqui ó até o seguinte tá você vai vir aqui tá nesse botãozinho aqui de adicionar o okay? que você vai vir aqui ó adicionar tá e aqui você vai colocar o, o domínio que você pegou lá da centralize que é o teu domínio tá esse é o teu domínio próprio certo você vai clicar agora em adicionar outro ponto muito importante bem antes ok não, não não é necessariamente colocar aquele www tá bom tá bom não precisa então, só com um portal mais ponto fungo você já consegue, tá? É só com, a, é, é, somente com o teu domínio aqui mesmo normal, você já consegue, tá? Adicionar ele, certo? Ó, adicionar. E aqui agora vai aparecer para você aqui que ele tá não verificado, correto? Ó, não verificado, certo? E agora não vamos, é, vamos, vamos e agora vamos adicionar ele agora por meio de uma meta tag, certo? Vamos pegar aqui, ó, o nosso código aqui da meta tag, certo? Então Vou copiar aqui, tá aqui, ó, tá bom? Vai copiar o primeiro que tem o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? E, e o quarto, então você descarta aqui. O segundo, o terceiro e o quarto descarta já pega apenas o primeiro. Você vai copiar, tá? Quando você clicar em cima, né? Ele vai copiar de forma automática, ok? Clica em cima, acabou. Tá bom, bem direto no mesmo ponto. E agora vamos voltar. Agora na centralize, tá? Vamos voltar na centralize. Agora tá vendo aqui esse ícone do Facebook, tá vendo aqui? Então você vai clicar nele, clica nele, certo? e você vai colar aqui dentro tá a meta tag ok coloca a meta tag aqui dentro certo coloca aqui dentro vai, vai clicar em salvar certo em salvar e perfeito tá você já pode ver que já né já tá já tá é, feito já o processo agora o que que nós vamos fazer nós vamos voltar agora no nosso aqui gerenciador vamos agora aqui verificar o domínio tá você pode ver que tem um botãozinho verde aqui embaixo Tá? temos que um botãozinho verde então você vai clicar aqui ó verificar o domínio clique nele e pronto tá portal mais de ponto 1 foi verificado tá aqui é bom porque você já, já já consegue verificar na hora cara é muito top tá? clique em concluir e finalmente o nosso domínio está verificado o okay? que de forma bem é bem bem direta sem enrolação tá bem direto ponto de forma bem simples para você tá trabalhando hoje, né? Para você tá trabalhando hoje, né, de forma mais é, profissional, tá bom? Super recomendo é demais que você tenha um domínio próprio, tá? E se você quer trazer a tua estrutura, cara, o seu domínio para dentro da Centralize, para você poder atuar, atuar, OK? é com info produtos, cara, como afiliado, eu super recomendo demais, de olho fechado a plataforma Centralize para você começar o seu negócio. Tá bom, como afiliado, seja como, como produtor, como eu, né? No meu caso, eu sou afiliado, sou produtor também. Cara, eu uso a plataforma, muito top. Beleza, gente? Então, se você já gostou, cara, deixa aqui embaixo aqui seu comentário, que vai ser muito importante para o nosso aqui, crescimento do canal aqui. E também a sua dúvida, também, cara, a sua opinião, a sua questão. Você, cara, vai ser muito gratificante aí também para nos agregar valores. Beleza? Esse foi esse o foi nosso vídeo de hoje. Fica com Deus.